mais um vídeo, hoje aqui de Roblox hoje aqui de Islands é um jogo muito fixe que é, parece tem textura de minecraft algumas coisas, outras não mas é assim malta hoje vou trazer aqui um desafio e uma timelapse enorme enorme enorme enorme e o que é que acontece, eu vou chegar até ali ao fundo tudo, porque eu, eu tive a ver e olha só, olha para aqui Precisamente aos gráficos, malta Bem aqui Pronto, estão tá tá a ver Aquela vila ali Eu nunca reparei na casa não, Nunca quis saber dela Mas acho está ali uma vila E eu tenho que ir até ali Uma ilha Malta, a sério Já apoiem deixando o like Que é muito importante A sério, muito importante Então, não deixar o like, a sério, e ative o sininho depois de inscrever-se, claro, e o que é que acontece, eu vou fazer aqui uma ponte enorme numa time lapse, pois é, vai ser um enorme desafio, vai demorar muito até chegar até lá, então bora lá para a time lapse! só, adivinha só, eu cheguei ao ponto, ao último ponto que dá para pôr blocos, estou muito longe da minha ilha, não parece, mas querem ver, eu tive aqui quanto tempo, foi uns 20 minutos a gravar malta, fui 20 minutos a gravar malta, uh, mas não está me levando menos tempo, obviamente, e a sério, não dá para pôr mais blocos, olha aqui, aqui dá isso, mas aqui já não, a sério malta, eu cheguei bem longe, e eu estou a tentar agora chegar até ao final também, nesta dimensão. De, é assim, fiz aquela dimensão até ali. Agora vou fazer nesta dimensão. Agora venho aqui, click clique click click. Clic. Isto demora muito tempo. Parece não, mas sim, demora. E eu acabei de terminar com todos os blocos, só, só desci. Desculpem Malta. E eu só desci. Venho por aqui para e isto, que isto teve muito tempo a coletar okay. E malta ah. Malta Olhem só Mas que isto está A sério malta Vocês vão ver e yeah. E eu ainda tive lá um tempo parado, malta, para vocês verem o pôr do, do sol e o, e o nascer da Lua. É que isso já é bom. Vem malta, isto é muito longe. Nunca mais. Se eu fosse assim. Ui! Nem perto estava! E de vez em quando caía. É muita coisa, malta. Ou seja, cheguei lá ao fundo de tudo o que dá Máximo para ir até lá. Isso já é. Uma... uma. Um recorde para mim. E eu não sei se fiz o maior recorde do mundo. Uh, da ilha. chegar até ao fundo de tudo. Malta. Mas a sério. Isto merece vossos aplausos. Editor não ponhas aplausos agora Não é hora certa Tá bem? Não é hora certa. Mas sim Eu mereço aplausos aí nas vossas casas Porque Malta! Este foi o meu recorde A sério foi o meu, um dos únicos recordes que eu fiz Que podem ser mundiais Se calhar é mesmo um recorde mundial Ou se calhar É só porque É só... Pronto, é um recorde só amigo. Eu acho que não é o meu recorde. Porque já acho que há pessoas que já expandiram tudo a NL até mais. Mas eu cá malta. Deu-me tanto de trabalho. Que eu só quero para descansar. E malta, desculpa-me por também não trazer algum tempo de vídeos. Eu tenho.. Tenho tido muito, mas muita coisa para fazer Então não tenho nenhum tempo, malta, desculpem E hoje tentei tirar um tempo a vocês Isto hoje é segunda à tarde, está bem Na realidade estou à noite, por isso está tardíssimo e Eu não sei porque aqui ainda estou a gravar Mas ok Eu quero perder tempo É um dos únicos tempos que tenho Ai não não não não Não Vou mesmo utilizar Mapa Loot Eu venho aqui e pronto Eu também estou malta a tentar ganhar uma coisa Chama-se... Uh, works Band Tier 3 E malta estou quase a terminar É fácil de fazer. Por isso é que quero muitos irons Tenho que ter 450 Eu tenho 189 Brick 50 Tenho 72 Lá pelo Lutz, é preciso 20 eu tenho 30 E isto é um recorde para mim malta é. Mas malta vou aqui fazer coisas rápidas Não é assim, o que é que eu preciso também de fazer? Eu... Eu preciso fazer aqui Onde é que estou? Uma Medium Chest eu tenho tudo preparado então só preciso de 50 woodplants Nós então, vamos trabalho com a... já para isto a trabalhar okay. Venho aqui malta Todas as minhas Os meus carvões Carvões, carvões, não sei dizer Venho aqui Pronto, tenho que tirar estas coisas Eu não jogo assim tanto este jogo malta e eu estou somente porque estou feliz Estou muito feliz malta E também estou a gravar malta Porquê? Porque estamos quase a bater 400 inscritos Então acompanhem muito a série A série não Os meus vídeos Deixando aquele like Para ajudar imenso meu vídeo de, de Roblox sobre o Corredor of hell. Não foi mais... Foi outro... Ah, que é como ganhar todos os textos no Corredor of uh, Sabem porque é que teve muito sucesso no meu canal de Youtube É o segundo vídeo mais conhecido agora é o primeiro era o segundo, agora é o primeiro. Por causa dos likes, malta. Fui ganhando likes e com os likes o vídeo re uh, é recomendado pelo YouTube. Que, o YouTube vê que é bom. E então uh, uh, faz, põe recomendados para as pessoas. Então as pessoas vêm, deixam um like e depois, se gostaram dos vídeos, inscrevem-se no canal. Então, malta, façam isso. inscrevam se no meu canal para apoiar a chegar muitos inscritos e muito longe e claro Malta eu também estou feliz porque quando ganha 100 inscritos consegui também uh, ter uh, o uh, consegui Malta ter Ai como é que chama o das coisas uh, consegui ter uh... Ai! um RL personalizado eu não sabe o que é, o RL personalizado é um link personalizado, que está aí em cima a aparecer na barra. É. E malta, isto foi muito difícil para mim. a sério malta, estou muito cansado. E deixem que alegre. Então estou quase a conseguir tudo o que eu preciso. Agora é só fazer isto infinitamente. <risos> Porque... Então, fui embora! Tchau!